Esses dois são amadores mesmo? Quem são eles, afinal? Acho que os nomes deles são Light, Agami, Hidek e Ryuga. Esses são os dois caras que tiraram nota máxima no exame. Relaxa, Light. Mesmo sendo verdade que Kira odeia perder, também é verdade que a maioria prefere ganhar. É a natureza humana. Ele vai achar que eu sou o Kira se eu quiser vencer? Eu posso perder de propósito. Mas se eu perder de propósito, isso pode acabar funcionando contra mim. Já que ele espera que Kira queira vencer, também pode esperar que eu perca a partida para evitar suspiros. Não vejo como me observar baseado numa partida de tênis vai ajudar. Então tenho que supor que ele tem outro objetivo. De qualquer jeito, eu não vou deixar ele ganhar. Olha só, ele quer ganhar. Game L! No serviço Light Agami! <risos> É, sim. Um árbitro de cadeira e juiz de linha. Você não vai acreditar. Achei que tinha ouvido o nome de Light é Gummy, então fui checar. Ele foi campeão escolar em 2002 e 2003. Parece que durante a cerimônia de premiação do terceiro ano, ele anunciou que estava largando o tênis. E eu acho que ele não compete desde então. Peraí, gente. E o meu Ryuga? Não me diga que você não percebeu. Ele se segurando contra esse antigo campeão escolar. Hum. Estou vendo a direção mudar, Light Yagami. Já estou em sua mente. Essa partida de tênis não é para aprofundar nossa amizade. É um gesto significativo, um ato elaborado para dizer que estamos mais próximos. Por querer jogar tênis com você, você imaginou que eu estou me preparando para dar um passo adiante. Arrumando um jeito de conhecer você melhor. E depois vai tentar uma armadilha para me fazer dizer alguma coisa que só Kira diria. Mas você vai dizer que precisa confiar em mim primeiro. E claro, o único jeito de conseguir confiança vai ser dividindo o que sabe sobre Kira. Se quer que eu fale do Kira com você, só faz sentido se eu pedir provas de que você comanda a investigação. E mais importante, que você é mesmo o L, como diz ser. Então não preciso dizer que a primeira coisa que você vai querer de mim é... Um tipo de confirmação de uma terceira pessoa, de que você é mesmo o L. O que significa que... Vamos, Vamos ter, ter que ir ao quartel-general da, da Força-Tarefa. Tarefa. Não se pode viver só de defesa. Para vencer, você deve atacar. Sete vencidos! Por lá Gami! Vocês quatro! É.